Olá, Helena, tudo bom? Adorei a Maratona, foi super romântica e super humilhante. Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso, passando por aqui. Na verdade, não é por aqui, eu não tô em qualquer lugar, eu tô em Limeira, exatamente, eu tô aqui em Limeira, porque acabou de inaugurar a nossa nova Jeep Center, a primeira Jeep Center do interior de São Paulo. Então eu vim aqui fazer uma visita, ver o pessoal da loja, ajudar eles, por quê? Vocês sabem, né? Eu sou aquela que gosta de ajudar a vender, ajudar a conquistar, ajudar a fazer novos mercados. E eu tô passando aqui para dar o resultado da nossa super competição. Pois é, a nossa competição que eu prometi. A competição, eu amo o mundo do Steel Frame. E quais foram os ganhadores? Em primeiro lugar, a gente teve o Rodrigo, em segundo lugar a gente teve o Robson. Em terceiro lugar a gente teve uma mulher maravilhosa, a Bárbara. E agora em seguida eu vou estar mostrando pra, e... pra vocês os vídeos que eles me passaram e fizeram ganhar esse prêmio tão maravilhoso. Rodrigo ganhando o primeiro lugar a vaga na nossa imersão. Robson ganhou no segundo lugar os 50% de desconto e a Bárbara no terceiro lugar os 30% de desconto. Parabéns, pessoal. Vocês foram demais. Foi muito difícil escolher. Eu tive vídeos maravilhosos, tá certo? Mas eles foram que me mostraram mais paixão, mais vontade de aprender, mais vontade de entrar no mundo do Steel Frame. E é isso que eu procuro. Pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar, aprender de verdade, colocar em prática tudo que eu mostro e ensino. Beijos, tchau, tchau e até a próxima. Fica com os vídeos. Boa tarde, Helena, Dama do Gesso, tudo bom? Legal. Em relação aos vídeos que você tem feito, as aulas, né? É muito didático, a gente... Eu, eu mesmo tenho aprendido muito, né? Várias dúvidas você tem nos ensinado, e quanto mais a gente aprende, com certeza mais ficaremos preparados para esse mercado que está em fase de crescimento, tá? Em relação a você como pessoa, a forma que você ensina dá para ver que você é muito simples, simples e que sentido? Você traz praticidade no ensino, tá? Você não dificulta para quem quer aprender, tanto uma pessoa velha no trabalho com isso daí, tanto quanto aqueles que estão começando com esse tipo de trabalho, tá? E como eu disse no, no vídeo anterior... Eu sou apaixonado por drywall, sou apaixonado por steel, quero entrar nesse mercado sim, é um fato, né? Então, é bom ter pessoas como você, que ensina mesmo, mostra verdadeiro amor pelo que faz, não simplesmente querendo vender, né? Porque quem vende passa preço, né? Não passa valor do produto. Então, tem uma grande diferença aí. Então, é, nesse sentido postando esse vídeo relacionado às perguntas feitas lá pela promoção que foi feito não só por isso mas simplesmente para te agradecer tá porque você realmente tem nos ensinado muitas dúvidas minhas foram sanadas nesses vídeos e quanto mais eu puder absorver e aprender e passar isso para os meus clientes excelente e uma das suas aulas em como falar com o cliente eu fechei um, um trabalho Tá? Não foi grande coisa, mas foi um trabalho fechado Daquilo que eu aprendi na aula Simplesmente coloquei em prática tá? Então, obrigado, valeu Continue assim tá? E naquilo que eu puder fazer divulgação Com certeza eu vou fazer tá? Muito obrigado mesmo, valeu Helena, um abraço Tamo junto, hein Joana, olá, Helena, tudo bom? Adorei a maratona, foi super motivante, super estimulante. Por que, que eu quero entrar no mundo do Steel frame? Porque eu acredito que as obras podem ser melhores, porque uh, me encanta esse universo da construção a seco e é por isso que eu quero uh, desenvolver com mais propriedade, com mais técnica, com mais habilidade, Uh, essas, essa oportunidade de mostrar aos meus clientes a possibilidade de construir mais, melhor e com possibilidades de mudanças, né? Porque a construção a seco é, permite uma fácil manutenção, uma fácil construção e mudanças e ampliações possíveis. E é isso que me atrai na, na construção a seco, que é a disponibilidade de possibilidades de mudanças e alternativas mil muita sujeira, que é o mais importante nesse aspecto, porque eu gosto da rapidez e da fluidez dos projetos. Muito obrigada. Olá Helena, olá Joana, tudo bem? Meu nome é Robson, eu sou da Kirk Drywall, já trabalho no ramo com Drywall há uns oito anos. Steel eu estou indo para uns quatro, cinco anos. O que me chamou a atenção muito no estilo é a novidade. Desafio, né? eu gosto muito desafio do acabamento final, você pega aquela obra crua e quando se entrega pronto, né? é, me surpreende, fico encantado e apaixonado com tudo que acontece. É, os seus vídeos me foram muito úteis, inclusive eu estou aqui no escritório de um canteiro de obra. Eu aprendi muito com todos os vídeos que você passou, com todos os ensinamentos, as dicas, foram muito fundamentais para mim. Um exemplo disso é essa planta que está aqui. Essa é uma obra no qual eu estou tomando conta, né? sou encarregado dela. E foi feito todo esse projeto dessa obra para alvenaria convencional. Devido ao prazo e um pouco, o pouco conhecimento que eu obtive, tanto na, na, na prática, né, como as suas dicas, que foram muito fundamental para mim, né, né, eu consegui convencer o meu engenheiro e o proprietário do prédio a mudar é, da obra convencional, né, que está sendo estrutura metálica, de convencional, para o estilo. Então, nós já estamos tratando material... Tudo isso eu devo muito às dicas que você tem feito. Eu venho te já no YouTube há bastante tempo. sabe? Fico encantado com a forma prática que você passa, né? que você esclarece as dúvidas. É fácil de pegar. Ajuda muito, muito, muito, muito as dicas. Sou muito grato. Então é isso. É, amo o Steel Frame. É minha vida, é o que eu respiro hoje. Estou aqui né, calculando material, tudo para tocar. Espero poder mandar depois, é, tem algumas fotos, se for o caso eu mando para você, da obra agora, da estrutura metálica está sendo pronta. Essa é uma escola que vai ficar pronta, dia 20, tem que, nós temos que entregar para eles dia 29 de fevereiro. Dia 1 de março essa escola tem que estar tá recebendo aluno. Então está sendo muito prático, está sendo muito bom. Tá? Eu tenho a agradecer a, a você, Helena, por a iniciativa por tudo que você tem feito por nós, profissional, montador, para nós do Ramos, tá? passando, trocando a sua experiência, né? passando a sua experiência para nós, que não tem preço, não tem preço. Hoje em dia, para quem está iniciando, o custo para o curso é muito caro, nem, muito, nem todos têm acesso, né? não é tão acessível. E com as suas dicas, acaba se tornando muito fácil. A pessoa começa a trabalhar, começa a ganhar o dinheiro e corre atrás de capacitação no meu caso, eu fiz alguns cursinhos né, agora, tô, tô querendo renovar e cada dia mais, correndo atrás de conhecimento então sou grato a todos vocês amo o Steel Frame, estou com vocês pode contar comigo agradeço por tudo, Deus abençoe você, sua família Helena a Joana, todo o seu pessoal toda a sua equipe, que, que eu sei que é atrás de você tem uma equipe completa é, te dando apoio né, te assessorando, te ajudando a desenvolver tudo isso para poder nos atender, tá bom? Um abraço, Deus abençoe grandemente você e sua família. Um abraço a todos os montadores. Valeu!